Próximo domingo é o dia das mães, gente, e agora a gente tem uma reportagem especial porque a rotina de uma mulher que é mãe já é bastante agitada por si só, né? Agora imagine a vida de uma mãe que segue também a carreira militar. Vamos acompanhar a reportagem especial da Daniela Gales sobre o assunto. Fardas, coturnos, bater continência para entrar e para sair. Tudo isso faz parte da rotina de qualquer militar. Mas quando se trata de uma mulher e ainda mais de uma mãe, aí você soma reunião da escola, leva ali, busca lá, tudo isso é claro, sem prejudicar o desempenho profissional. Essa é a rotina de duas mulheres daqui de Três Lagoas. Damares Barbosa tem 35 anos, é cirurgiã dentista e primeira tenente do Exército Brasileiro, que possui outras seis militares em Três Lagoas. Nair Santos tem 46 anos, é pedagoga e terceiro sargento do Corpo de Bombeiros. Junto com ela, somente duas outras fazem parte do quinto grupamento da cidade. Apenas Nair é mãe. Em comum, elas têm o um amor pela carreira militar e pelos filhos. Damares é mãe de Cecília, que hoje tem 11 anos, e Augusto, de 6. Nair é mãe de Felipe, que tem 13 anos, e é autista. Mas, afinal, por que elas escolheram seguir este caminho? Quando eu me tornei militar, uh, eu já era dentista e eu tinha algumas amigas que tinham passado no processo de seleção. Então, o fato também de ser uma coisa que nem toda mulher se propunha a fazer, eu acho que me chamou a atenção e eu acabei fazendo e me tornando militar. Acho uma carreira bonita, admirável. Eu nem sonhava ser bombeira. Na verdade, eu sonhava em ser militar. Eu, eu tenho um irmão que é militar e assim via, assim desde, desde menina eu achava muito lindo, né? Assim que a gente não conhece a realidade, né? Eu achava muito lindo assim os desfiles, acompanhava. E eu queria realmente entrar para a área militar. Ambas disseram que apesar de ser minoria entre os homens, não enfrentaram preconceito. Dentro da instituição, sempre fui muito bem respeitada, muito bem acolhida, não tenho... Já servi em mais de um lugar, então assim, não tenho nenhuma reclamação a ser feita. Eu estou na corporação já 18... vai fazer 18 anos agora em julho, né? Então brincadeira sempre tem, né? Mas assim... É, a mulher tem, tem, tem é, conquistado o, o espaço e nós, tamo, nós estamos conseguindo é, nos, nos, é, nos adaptar assim, na igualdade. Claro que tudo, tudo tem as limitações, tem, as, é, tem os acontecimentos, mas é, assim, hoje assim, nós somos muito respeitadas, hoje. Os desafios das duas são muitos, principalmente quando se trata de equilibrar a vida de mãe, juntamente com a carreira militar. É a parte mais bonita que eu tenho de contar aqui na corporação, que é como mãe de uma criança especial, numa corporação que, igual eu conversando para todos, assim, é um privilégio eu poder ter esse, esse horário, às vezes diferenciado, horário específico para levar ele para uma terapia, para levar ele para um tratamento, para um acompanhamento escolar, que eu sei que muitas mães é, não têm essa facilidade, não tem esse esse privilégio. Eu falo assim que eu tenho sorte porque meus filhos são compreensivos, então muitas das vezes né eles acabam ajudando a gente sem nem querer, e eu sempre tive sorte também de chegar em lugares onde eu tinha superiores que compreendiam a necessidade também, porque apesar de trabalhar igual, ocupar o mesmo posto, a gente tem uma responsabilidade aí materna que ela é diferente da responsabilidade paterna, né? Sim. Então, assim, a gente sempre conta com essa compreensão. E eu fui é, me, me adaptando aqui né? A corporação foi me dando esse apoio. Como dizem que mãe é tudo igual e só muda de endereço, as duas sofreram com a romantização da maternidade. Eu acho que a sociedade romantiza demais a, a, a maternidade e aí assim, opinião pessoal, né? E às vezes a gente fica esperando que seja exatamente aquilo ali. Uh, o que nos contam é o lado bom e nada é feito só de lado bom. Eu acredito que todas as mulheres sofrem, por mais que... Por mais que não, por mais que as mulheres não queiram admitir, toda mulher sofre, porque toda mulher, assim, ela, ela realmente não imagina o que ela vai passar. E para aquelas que ainda sonham com a carreira militar, mas têm algum receio, estes conselhos são para vocês. Não desistir dos sonhos, seja ele qual for, e sempre olhar com bons olhos tudo o que está acontecendo. Desafios, você vai ter em qualquer profissão, é... Todos os sonhos são para ser realizados e se você tem um sonho, você vai conseguir. Então não, não pensa no, no obstáculo, pensa na meta, pensa no foco, pensa no que você deseja, pensa no que você, que você quer, você vai conseguir.